Deixa eu olhar a tela dos campeões uh. aqui, que nós recapitula tudo, velho. Ó, o bot a gente consegue puxar, tá ligado? A gente consegue fazer o que quiser. E eu vou ficar dando fog pro mid pra ajudar o Jean. Eu, eu vou startar no blue mesmo assim, porque nós segue aquele plano lá de eu dar B4 Do e aí É, e nós vai garantir o Drake uhum. padrãozinho. Mas, tipo, se eles iniciarem em nós, que dá uma pegada, velho. Tem que ser nós Sim. iniciando. Sim. Oh, Ó, tô de lente, viu? Se Bora, tiver ward botar, pra tá, pegar level eu, eu vou botar dois. as wardzinha padrão. Cuidado pra não tomar um invade no top ace, Liz. Tem chance, velho. Barley é, e é, só, só botar a carinha aqui na tri, qualquer coisa eu vou pro W sai boado. Safe. Pensando em botar minha Pink em outro lugar, mano. Tô pensando em botar ela no rio. O que você que acha? Eu acho bom. Coloca Já ela na pontinha, tá ligado? Usa o smartcast pra pôr na pontinha. Quer vir aqui? Calma, vou, vou agora. Eu tô começando a botar é muito troll. Ele... Nossa, tá fora é... ou tá dentro tá, tá, tá dentro? tá dentro, tá dentro, tá dentro. Obrigado, né? Tá Olha tá tá é. né? oh, só a visão que ela dá. É, porque pega essa viradinha aqui, ah, tá ligado? Holy, muito bom, velho. O que esse é Teps quer falar? Caramba, é fake lixo não. ou Slazy? Não, ele sabe que eu é. não ganho lixo, pô. Será que ele sabe? Sabe, pô. Foi por vários jogos. Bom de ninguém dar lixo que o cara não sabe onde ele começou, tá ligado? Que geralmente ele fazia. É, o a, a gente tava tem certeza começando. Certeza que red. ele não está startou na galinha, né? Certeza hum, é muito sei, forte. Gente ah, ardou, calma, né? vou, vou já aqui, vou ardar. Ele pode ter começado. Se viu, pá, bot red, porque, porque o, o bot apareceu depois, ó. No, no não sei. Não, não, não deram nicho. Bordar a galinha, bordar a galinha. Tem impressão, velho. Nossa, mas a nossa coisa tá estranha aqui, velho. Olha, cancelei a mamada. Vixe, comecei todo errado. Caim já tá indo pro topside, já terminar o full clear. Aí, agora tá certo aqui. Cara, não voltou ainda, Marquinhos. Cuidado no red, tá? Aqui, botou a pop, botou a pop. Safe. Aí, agora eu tô bem, mano. Vou dar topside aqui. Fechou. E aí, nós compramos Aranguejo um de cima ou eu vou só pro de baixo? Vai pro de baixo, vai pro de baixo. A gente de, ó. Puxa. Ó, ele ia me invadir, ó. Acho vai, que ele foi tá me invadir. vem pro de cima, vem pro de cima. Os campos dele né? tá up, pô. Aqui de cima? Será que vai. ele é o ar do atri mesmo? O ar do atri mesmo? Ela deu fogo pra ali, véi. Eu vou dar a volta então, eu vou dar a volta. Cara, ele meou pra cima. Pop meou full, véi. Pop tá aqui, pop tá aqui. Mas do top side aí, o. Eu... A Pop não faz nada, Marquinhos. Não, é aqui, ó. Tá. tá, tá. Sério, tá o aronguejo é meu, o aranguejo é meu. Mano, o blue dele tá up. Quer tentar fazer algo aqui? Dá pra Você tá puxando, mid tá bem. Kevin full, Kevin full? Eu vou fazer só eu vou fazer só o blue, acho que eu não vou puxar o sapo não, apareceu ah, aí, o nível tá vindo pra cima, só faz o blue e apareceu, cai apareceu, eu é, tô sem esbaixo, é, vou deixar hesitar é, é, Vou sair, vou sair, vou sair Eu tô low, low Bato tá subindo, Bato pode mid, cuidado A gente consegue flashar nesse Z, hein, dependendo Pô, se eu pego um campozinho e eu tenho um recal muito bom, véi Ó, oh, tô mid, ah, tô é mid, aí, mid eu já, eu tô med. mid Quer virar nele, quer virar no bardo? Não daninho. você levanta, você levanta ele. Okay, safe, tá aqui. só sai, só sai. Tá. Tá, né? Mano, vou fazer o seguinte: eu vou resetar agora, nós fazemos o campo de baixo e tenta focar no Drake o que nós queremos. Pode ser, a gente né? vai puxar essa o aqui. Pode precisar resetar, resetar ou não? Vai, né? Vai resetar sim? sim, A gente vai resetar. Tá, vou ter um bom B aqui. Eles ainda não deu B, né? Nós pode aproveitar pra pegar o Drake então. Sim, Você vai tá segurar o Wade, perfeito. Mano. Eu não tomo deck. Tá. Tá. talvez ele vai querer roubar minha jungle. Você guarda é a galinha, ou o Genzinho? Eu tenho ward. Um de... Falta muito? Aham. Uh -huh. Eu acabei de olhar, Ó, se liga, a gente tá há bastante tempo na frente o bot o hum, o volta, não... nosso, mas O Drag tem que ser nosso. O Drag tem que ser nosso. Esses caras aqui não resetaram ainda, não resetaram ainda. É nosso, é nosso, o Drag. Puxa, fui. fui agora, já. Não, não pode agora. puxar, pode puxar, puxa full, puxa full, é nosso. Ó, oh, nível DP, pode ser. Nice. Tô você indo. Você aí. Freeza bot aí, deixa que nice nós três faz, pô. Perfeito. Vou... Ele vai querer roubar, que que é? que ele aqui, pode ok, tentar. Você pega a visão lá? Você pega a visão? Bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara os dois, bota a cara os dois, bota a cara os dois. Vai dando lixo, Jan. Vai dando lixo, vai dando lixo, Jean. Termina, termina, termina, termina. Falta muito 6 ou. Okay. Três campos, vai, mano. É. Se eu pegar esse aronguejo, tá. dá pra dar. O bagulho agora Tem. é meu nível Tem, 6, mano. Sim. Ó, oh, o bardo vai mid, viu? O bardo vai mid. Cuidado. Recoufo, é a foda, Janzinho. Sem flash é foda. A gente consegue subir e tentar algo mid também. Tem um arde aqui. Acho que eu não eu vou, vou pegar medo, esse aronguejo, hein, mano. Acho que eu vou. Ó, oh, calma, oh, calma. A gente sobe aqui. Ah, a gente Quer que eu compre? Então bora, faz, faz algo, Janzinho. Então praia, bora. tô Eu tenho um flash. A gente tá aqui, tá? Tô aqui também. Ajuda a pegar o aronguejo só? Fica perto do aronguejo ou vocês perdem muita wave? Não, eu Não, a gente não perde nada, não. Eu ter que smitar pra não correr, ah. não correr o risco. Voltou, voltou. Aí eu dei, eu, tá eu pego seis golems. Pego seis golems. mano, bobear eu mato esse Philipop se você ficar tirando vida dele, ô Slice. Hum, ou eu dou um Pô. cover pra tu aí, ó. Como eu vi tá, pra vocês. Um cover vou dando tá recal. Tá tô terminando o golem, tô terminando é. o golem. Tem que esperar ele. O wave tá voltando, eu bate aqui. Ó, oh, o Caim pode tá aqui, presta atenção, Slice. Tá muito deep, calma. Boa, oh. daí vai, hein? Eu oh, oh, tô puxando aqui, é Top, tá top, aí. então bora, bora, bora, bora, bora. O wave a com a tapa. Você acha que tem ward? Você acha que tem ward aqui ou não? Eu vou Não tem ward, não, tem Tá, tá, tô indo. Mano, eu pego ele muito. Entra, entra, Jean entra entra entra Se o Cain não tiver aqui, é free dive. Aham. Uhum. Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi. Ai, não tive range, mano. Flash. Milta, milta. Boa. Ai, velho, Ó, ah, oh, ajuda eu! Oh, a gente vira, a gente vira Calma, calma, dele. dou uma curada, dá uma curada. Ajuda, gado, Relaxa, vocês matam. Se vocês matar, pra... mata, tá bom. Se vocês matar, tá bom. Se matar, tá, mata, tá lindo. Oh, flash, flash, a gente cobra, a gente cobra isso aqui. Pegnite, que Ignite. Tá em casa. <risos> Boa, galera. Pô, joguei mal no flash, mano, mas tá tudo bem. Dá é o nervosismo, nervo, nervo. nervo, nervo, não tem problema. Tá morto. Meu Deus, eu ah. Eu podia tirar TP, se tipo, pá. Não, é a ult dele de O que, que eles gastou? O que, que eles gastou? Exaust o eu pego essa wave ou nem encosto nela? Você pode matar, você não tem ult, né? Não, não vou não. Foi o flash não. do Caim também? Ô, e... oh, se passou. liga, se liga. Se pá, velho, a gente clina pra matar o top de novo. A pop e o Caim tá sem flash e vai pode ter arauto, tá ligado? Ser. Já que o bot é escaralhou um pouco, velho. Se nós deixar aqui oh, é o forte ele é o dream O vou a pop aqui, ó, mano. Ah, eu no arauto que eles vão poder apertar agora. Boa, boa, boa, boa a leitura. Não sei se a gente pobre eu acho que eles que não está está startup, gente, Já tem Jean a ter impressão. É, é, é. é, você tem pressão, Jean. Será que eles estão lá mesmo, mano? Mano, eles podem estar. Tem pink, eu não posso dar cara no. É, eu sou a viva aí, eu sou é, velho. É, velho. calma, tá vindo, eu posso checar, eu posso checar. Calma, se eles não tiverem, é nosso. Tô é deles, é deles, é deles. Tá de boa. Marquinhos, dá pra meter uma playbot, viu? Pode ser, pode ser. Eu vou aí, vou reto aí. Tem um arte aqui? Será? Tem pink pra pôr ou não? Posso pincar, posso pincar Eu não vou pincar não, porque vai ficar na cara. Eu vou só passar a lente. Tá, acho que eu vou fazer lobo e nós tentar rotar nesse Drake eu, não, eu sei se quer ir reto nele agora, se pá, mano. Eu não, acho que. que pode fazer, pode fazer, caixa, pode fazer não. Eu tô achando que, não, que o Caim pode estar tá lá, tá. velho. Eu vou tentar se a gente, gente tem luta, pô. Dá pra guivar isso. Eu acho que a gente guiva, triado. Tá eu não precisa não, na real. Eu também velho. acho que não precisa guivar, não, mano. Eu tô eu tô poderoso. Tá. É porque... Eu também. tenho o um item lendário, o Caim não tem, mano. Cuidado, Ó, eles estão querendo ir lá agora, ó. Eu tô indo, eu tô indo, então. Eu tenho, eu tenho. Tão fazendo. Cuidado. Utei, utei, utei, utei. Mata aqui comigo, Janzinho. Calma. Ó, pronto, a gente tirar o Caim. Tira o Caim, tira o Caim, tira o Caim, que é nosso. Uh, protege. Vou tentar tá dar o W, não consigo. Resolve desse cara? Só cobra, só cobra se der. Jeanzinho, Nossa, mais um. Boa, garoto. Um ajuda o Jean, ajuda o Jean. Calma, ó, o Vocês fazem uma graça, vocês fazem uma graça. Peguei, peguei aqui atrás. Ó, cai, cai. Tá o Jeanzinho flash tá biga, é bom, o Jeanzinho né? tá biga. Faz algo aí? Eu vou ter real pra tu. Ah, tá Deus bom, tá bom. Mano, eu errei o Sinense no não senão não dava good. Olha, meu... eu... eu tô aqui, ó, Jean. Eu consigo brotar aqui, velho. Calma. Vamos ver se ele vai bater na Wave. Se ele bater, nós pega. Ele já tem flash, viu? Oh, pop? Sei, ah. É, Pop já tem. Calma, Jean. Calma, deixa que eu vou. Foi, <risos> foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi. foi. Usa tudo, usa tudo, usa tudo. Sem medo de ser feliz. É boa, boa. Muito bom. Pode agora. Aqui eu Não, não, não, coisa, não. Eu cara. acho que é. nós pegamos esse Drake, mano. Acho que dá pra eu pegar esse Drake. É eu tô muito forte, velho. Tá. O Gianzinho ah, também. Mais, então. Tô limpando tudo aqui. Tô limpando tudo. Tá. tô limpando tudo. Tá. Ó, o tá. Caim transformou. Startei, startei. Start start start. start. E Começamos. se liga pra botar, ô oh, Slizzy. Ou você não vai querer vir. Ó, tá. ah, ah, só tá dá um o parbacessendo não Caim. Calma, vai ter ult Vai ter ult, calma. Fica batendo. Vou ficar de longe. Fica batendo, fica batendo. Eu vou querer ultar. Não posso tancar isso, não. Apertei R, apertei apertei, apertei apertei Todo mundo todo Apertei R. Tem muito dano. É com vocês, é com vocês, é com vocês, é com vocês. Uai, você demorou morou vim pai Sim sim mas eu tô pegando é Tá em casa, tá em casa, tá em casa. A Nive é sem flash. A pop morre você talvez? Vai, vai, vai. Peguei, peguei. Você vai aí. Mano, faltou pera comunicação Drake, porque você tinha que ter vindo uhum. antes, mas tá em casa, Mano, velho, tá em casa. Eu e eu mais joguei mais como isso. se eu tinha zones, eu esqueci, pô, tô trollando. Eu consigo. É criar, plano, aqui. É o plano, é o Quiser criar, dá para Dá pra divar, dá, dá pra daí. dar vá pelo, pelo HP da torre. Eu calma. Que que? apertei um R. Eita, ela cancelou. Ah, é. Calma, calma, calma, calma. Calma, tá tranquilo, tá tranquilo. S S, ok. Boa, boa, boa, boa. Oh, oh, é 3v4 mid, tá? É 3v4. Quer tentar algo oh, mid tá ou não? Tá caindo o bot, não, tá caindo o bot, acho que a gente espera. Tá. Quer tentar aqui? Bot, não, não, não, não, não. Só vai slow, só vai slow, que eu tô indo. Giva, giva, se pá, giva, eu espero o Jean. Tá. Segura o início. Só tem Quer parar o B? Quer parar o B? Quer parar o B? E eles continuam? Pode parar o B. Calma, Tepiado. volta, tem TP. TP? Calma, calma, calma oh, só, volta. Volta. Leva top, leva top, leva top. Não, não, não, não, tem que dar B, tem que dar B, eles tem que dar B, velho. tem que dar B, tem que dar B. Ah, ah. Acho, pô, cara, acho que, que vocês tudo dá B, mano, os cara pode continuar. Não, não, não, só um, só um. Olha só. Um. isso, tinha que matar esses ah. cara, velho. Eu tenho TP atrás, pô, já, já. Tem Caralho, tempo? viado, não consigo me mexer, velho. Flash caindo. Nossa, não consegui usar nada. Tem que dar B, tem que voltar, Sleaze, tem que voltar, Sleaze. Pode que a Pop não vai deixar eu voltar, tá ligado? Dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. Tem flash? Pra até julgá-lo, tem que... Nossa, fodeu, Vianne. Fodeu, fodeu, velho. Calma, calma, Obrigado. tá sem minion. Vai, vai, Galo, vai, vai, Galo, vai, Galo. Boa. Vai se vai, conseguir vai, dar B, herói. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, rapaziada. Ó, se matar aquele perto. ali, show de bola. Tá a movimentação é. aí. Boa, segurou, segurou, segurou, né, segurou. Bora lá no Sleaze, bora Eu lá perfeito, no Sleaze. Tem 8, É, a gente consegue lutar isso. Só 8, só eles vão sair, eles vão sair. sair. Bela, é. Tá, tá. Tá bom, mano. Foi o ult do bardo, tá? E a ult do Slizz vai voltar pro drag. Se eles está, tá, acho que dá nóis, Cê né? Você sai, Jão. Então vai puxando, vai puxando. Se é, pra dar nóis, se eu ultar tá bem, dá nóis. Não. Ó, dá cara a, mid, da a, a cara mid, dá a, de a de cara mid. Eu, eu, eu, eu preciso ver onde que eles vai, Dá a cara mid. Eu preciso ver, eu preciso ó, ver. O que eles vão fazer? Ó, será que para aquele B? Dá pra Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Continua, Ziz, continua, Ó, continua. Tem um ar de um ward bar, ward bar. Guard bar, guard bar azul se tiver. Não Não, não, não. Eu cancelo esse B aqui com o protobelt. Protege eu. Cancela, cancela. Cancelei, cancelei, cancelei, cancelei. Cara aqui. Calma, calma, tô bem posicionado, tô bem posicionado Fui tropa, fui tropa, fui tropa, fui tropa Caí, caí, caí, caí até o final, caí até o final e o Taro Safe, deixa o Jeanzinho voltar, boa, boa, boa, boa. Eu caí, eu caí. Caí, se der, eu caí, se der, boa. Caí, se der, boa. Nice. Continua, continua, vai levando Sleazy, vai levando um Sleazy, não quer fechar. Vai, vai, fechar. Vai, então fecha. É Z100, é é Z100 flash. Para, para, para, para, vamos Baro, Baro, Vambora, vambora. Tá vambora, Baro. Vamos Baro, bora, bora, bora. Baro, vamos Mano, eu não gastei o flash, eu não gastei o flash, tá o Dream, mano. É isso, mano, tem que criar alguma coisinha pra eu conseguir dar um bom ult, mano. É só isso, tá ligado? Acabou o jogo, velho. É, tá Ó, bom, mid mano. agora, mid agora, mid agora, mid agora. Ele Ó, ele tá top, só leva a mid, só leva a mid. Leva mid. Só leva, só leva, só leva, só leva. Bot vai entrar já já, vou pincar aqui, vou pincar aqui embaixo. Ok, joga na cama, tá acaba. entrando, o sem... bot tá entrando. Ó, não tem um ar onde duas, hein. É, Acho é que, que eu vou é puxar essa bot. Ô, você oh, puxa a bot Marquinhos. Puxa, pois, pois, pois, pois, pois, uh, puxa, pox, pox, pox. Ó, vai. ter drag 50 sec ou mantém? Mantém, mantém, mantém, mantém. Depois a gente sai pra lá, tá ligado? Tô louco, pô, tô louco. Tem um wave top ainda? Zerar ali a pop um pouquinho aqui, que aqui que... mano. Tô puxando tá. o full aqui, velho. A gente vai ter que ganhar, ganhar outra luta, viu? Eu posso dar um Bzinho, mano, pra pegar. Aliás. É, eu acho que a gente reseta. Ó, oh, um ult do bardo. Você... Ai, meu Deus. Cara. Oh, caralho. Ó, oh, espera aqui, espera aqui, eu ganhei. Puxa, minha puxa, Ziz, puxa, Ziz. Puxa, Ziz. Tava roubando head, tava roubando head. Tem um ar de aqui. É só virar neles, velho. Deixa aí. Ó, vou entrar, vou entrar aqui. Isso aqui não, isso aqui não. Ó, tá aqui, vai entrar Calma. O a Nive, parei ela. A Nive, tava fô querendo tirar meu bagulho, velho. Ai Meu velho, ela tirou velho, velho filha da puta velho. Boa, galera. Boa, boa, é nossa. Eu tô mamando o cara e dentro de mim. É GG, GG, GG. Nossa, Mano, os caras jogam full é. pra não deixar eu dar ult, velho. O Nivea gastou. Se matou para um, tá, tá ligado? Ó, né? É bot, oh, não? Nós, nós é bot, não? Trolando, eu já tenho ult, bot, vem, bot, vem, bot. Eu já tenho ult, mano. Vamos lá. O Genzinho tem, tem G. Ah, dá a cara, Genzinho, sem medo de ser feliz, tá? Pode ir, Foda-se. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Peguei a pop mesmo, a pop mesmo, a pop mesmo. A pop mesmo, a pop. Eu tenho zonas, Tenho, eu tenho, tenho, eu tenho. Eu morro pra torre. Ai, boy, Boa, prazer. só dá GG. GG. Ô, oh, preciso mijar, velho. Eu tô família. 40 mil querendo mijar, velho. Já vou. Eu também, eu Vou mandar pro pai. My bad early game aí, velho. Eu joguei com os bagulho tudo bugado. Fiquei esquisitão. Ah, esse próprio Passamos, passamos. Passamo, Ai, já. Chama, velho. Pegado, <risos> pegado, pegado. Deu pra ver uns bagulhos que nós trollou, velho. Mas depois nós corrigimos, isso aí, Obrigado, meus bombons. Tamo junto.